E o bicho pega nas quebradas do entorno de Brasília Vagabundo é mata, é fato que o diabo leva várias vidas Cegos na estrada da ilusão, em suas mãos portam calibres E já estão prontos pro arregaço no embaraço Do crime onde não teve o ensino, também não tem quem os convença Que o mais certo pro errado é um futuro de falência que na desobediência os dias não avançam Morrem cedo sem temor, a causa da ignorância Na direto mal avança, focado nas crianças Ostentação, coisa do cão, pra liquidar nossa esperança são as músicas, vejam as danças, um papaz apologia Onde o mais certo é ser errado, apoiam a maioria Curtidas e mais curtidas é compartilhamentos Onde no vídeo o mal mostra pra que veio em todo tempo cenário de horror e mais horror é o que comentam Vejo o amor se esfriou sorrindo dizem só lamento Filma o menor descarregando as 21 anos desafeto A vitória do sistema pois o diabo veste terno E é como tiro do espelho destruindo a própria imagem Sabe que colhe o que planta mas já não ligam pra verdade E assim a mentira os invadem engana com um cifrão Roubando e matando causando destruição essa é a sua missão, e ele não brinca em trabalho Porta larga, só disfarça os reais planos do diabo É, os reais planos do diabo E continua o clamor, e o clamor não para Não para, igreja não para E continua em busca do favor De Deus por nossas quebradas E continua o clamor, e o clamor não para Não para, igreja não para E continua em busca do favor Deus por nossas quebradas, cada um por si. Consequentemente, o drama sombrio olha sem brilho. Ganância, a trapaça de uns faz outros viverem na raça. Tá sobra migalha, sonhando no campo de terra. tinta preta, marca quebrada, vulgo tentando marcado, mandado na alvenaria tijolo revocado, o herói passa, calibre pesado rapidinho o sonho tomou outro rumo, é embaçado, agendado, é um estrutar pro final de semana na quadra um acaixo, um mike, uma espada sagrada, sem fins lucrativos e alma lavada, cultura próprio um salve e muito amor pra quebrada e quem Cristo salvou, hoje tá de boa, com a família em casa e dona Ana não chorou, descansou o coração, na madrugada, e lá. Que pensou que era o fim, Deus cortou as asas. Mas pra mim ficou a missão, a intercessão, o limpar do coração e a alma. Uma década depois eu continuo na mesma quebrada. Os meninos, hoje é tudo homem de opinião formada. Trinca meu coração, levantada armas favela continua a mesma pauta. Oh, Deus, perdoa nós e nossas quebradas. E continua o clamor e o clamor não para. Não para